Ele vai te morder. Então segura Nossa. as pernas, de, Segura as pernas, de, não segurar a cabeça. É. Segura direito, segura aqui, ó. Segura, segura aqui. Hum. Hum. Deixa eu soltar não, Tira, Tirar a mamãe dos Tira. Segura, do... Tira, ah, Diga. Segura a não Segura, não solta o cachorro. Solta. Eu não estou nem criado. Tá aqui na casa de ração não tem um remédio pra isso, não. Pergunta lá. Se eu ligar. Só um só. É a casa de ração. Savesta, sua besta. Mas tem, deixa eu ver. Mãe, olha aqui pra você ver, ó. Tem três, mamonas? Deixa eu te mostrar, mãe. Aí, olha lá pra você ver. Olha lá pra você ver, mãe. tá eu tô... mais Tá aí, ali, ó. ó. Ah, tô vendo. Tá em assim. Ali, tá vendo as mamonas lá, ó? Ah, tá muito lá dentro. Olha lá, tem até bichinho. Tem que ficar em branco lá. Deixa eu ver, bicho. Deixa eu mostrar no vídeo. é é pra lá. Aí, tá vendo a mamona aqui, mãe? ó, ó, a bunda dela. Ixi, mas tá muito lá dentro. Mas eu consigo tirar a pinça aqui, tá vendo? Ó? Mesmo vai é deixar, né?